Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou eu e hoje a gente vai para o quinto episódio de, do, da série de The Last of Us, beleza? Lembrando que essa série é, é uma série que eu estou trazendo para o canal justamente para a gente vivenciar a história anterior, já entrar no tema né, do novo Last of Us que vai ser lançado no próximo dia. 19. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Fique por aí. E se você curtiu o vídeo, dê o seu joinha, beleza? Para ajudar no canal e... e vamos lá. Galera, onde que a gente parou? Né? A gente tava praticamente aí para encontrar o Bill. E a gente encontrou e a gente acabou fugindo de uma horda de zumbis. E agora a gente vai ter que procurar o veículo, né? Que essa é a grande pegada ali a gente procurar, encontrar uh, alguns, uma uma bateria na realidade. Deixa eu ver como que a gente está aqui de inventário. De kit médico a gente tem três. Vamos, vou criar aqui uma tesoura. E aqui a gente tem, não precisa aperfeiçoar mais nada. Se não me engano aqui atrás talvez tenha tem mais alguma coisa, eu vi, Pô, bastão, não quero, tem mais alguma coisa aqui pelo balcão, nada, ah como não, tem aqui, deixa eu ver, é, não vou conseguir recarregar, então a gente vai com isso mesmo, aqui tem um bilhetinho, Manual de treinamento em cima como montar itens improvisados mais poderosos. Vamos lá. Examinar. Ah, manual de facas volume 1. Maior durabilidade de lâminas. Afiação. Afiar uma lâmina reduz a força necessária para cortar ou perfurar, aumentando assim a vida útil da lâmina. Virar aqui. Legal. Isso aqui também a gente vai encontrar no The Last, of, é, The Last of Us Parte 2, galera. Essas... Esses livros né, de caça, livros é, onde você vai conseguir aprender algumas atividades novas ou melhorar o melhoramento dos equipamentos Aqui estamos tranquilo, vamos embora, vamos seguir Bora Bill deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio. Subindo as escadas. Bora. Vamos? Só fique comigo. ele você... tá preocupado. irritado. Vou dar uma olhada por aqui. Uma tesourinha. Ah, nada útil. Um bilhete de caçadores. Examinar. Obrigado. Viu um grupo de caçadores se aproximando perigosamente da cidade. Por sorte, um bando de infectados os afugentou. Lembrete. Colocar mais placas de aviso não mostrar que é sério. Opa, tem outros aqui comprimidos. Importante. Aqui não tem nada. Aqui. Em que problema você se meteu? Pode estar, perto. É um trabalho, só uma entrega. O que vai entregar? Ah, oh, essa de ralha? <risos> foda-se também. O cara tá brincando. Pra onde vamos, Bill? Meu óbvio de esconderijo. Tá mais pra arsenal. Espera aí, achei que a gente ia consertar um carro. Nós? Sabe consertar um. Bill, só. So... Como eu disse, precisamos de uma. Os dois estão de briguinha aí. Eu não vou pra esse lado porque está cheio de infectados. Vamos precisar de mais águas. Aqui, opa, umas engrenagens. nada nisso aqui taco já tenho isso aqui vai ser importante, legal restauramos a HP. a vida muito lerdo, maluco Eita nós. Nossa. ocupado. Oh, Parece. Tem que dar uma fiada nessa faca aí. É Tá meio cega. Parece que aqui não tem nada. Bora obrigado. Tesoura, o que, que é isso? E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Tem que eu começar a usar molotov. Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres ó, e eu não Tem uma poderes galera poderes. lá, ó. Ah, você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares falam. Ah! Ah! Droga! De... Ah! Infectados! A ah, claro. Aponta e atira. O oh, caramba, beleza, foram todos os gontijos. Sem querer, ali você tem que verificar as barreiras de você ignorou as coisas. Sabe o que isso significa? Pegar todos os projetos do e arrastar Agora ele tá falando sozinho. Ele vai levar o Beleza. lá. Garrafas. Isso aqui eu já tenho. aqui não tem nada... Bora! Você escolheu um lugar e tanto pra morar, hein? Por pior que seja, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais aqui me dão medo. Você deveria entender isso. O que que é isso? Nada. O legal é que Mas é, que o que é diálogo no jogo eles, todo, né, galera? Têm... E pra que lado? É aqui? No porão. É, aqui mesmo. Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, fecha a porta. Era mamandão. Coragem. Coragem. O ah, ah. que? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel, eu... Ah, eu me viro, sozinha. Não. Olha, fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Tá lá em cima. Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas, que se dane... Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez... É importante, Bill. Uma pessoa de quem eu gostava. É, um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve para uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei e percebi que tenho que ficar sozinho. E olha, não é assim. É... Bobagem, é assim, sim. Ei, o que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só estou arrumando as suas revistas. Não, mexa. Que droga. Que isso? Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando eu... mal. Podemos continuar logo com isso. Toma! Agora, vamos continuar! Agora sim, né? Antes de continuar, eu tenho uma coisa para mostrar. É Joel! Brinquedinho novo da caixa. Hum. É uma bomba de prédios. Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. Guardar no um bolso. Guarda no um bolso. Legal. Temos escopetas e bombas. O que vamos fazer com isso? A cada semana uma caravana militar passa pela cidade. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam. Bastante coisa aqui. Enfim, Ferramentas... Eles estavam passando e foram atacados... Humilidade de um. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto para a lateral da escola. Ainda está lá com a bateria. Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Deixa eu ver. Bem, eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nesta parte da cidade. Mas que se dane. Então eu preciso do carro. Se estiver danificada. não. esses caminhões são como tanques. Ele está lá com Vamos ver o que a gente consegue melhorar agora. Coldre de armas pistola de arma longa isso aqui é importante 75? só tem um? nossa, vai faltar só um pouquinho só 4 é... Bom. Acho que esse lugar tá bom vamos lá ver o que a gente consegue melhorar aqui dessas armas velocidade de carregamento isso deixa eu pegar shotgun Uh, alcance: 20, 15. Capacidade de carregamento: Não dá, Só vai dar para esse aqui. coisa Não, beleza, M melhoramos bastante coisa. Eu prefiro melhorar as armas. Maiores. Acho que aqui não tem mais nada. Garota, eu juro. Se você pegar alguma coisa. É, cara, eu não preciso dessa merda. Joey, o que ir. tá louco. cuidando dela, né? Como um falcão. Eu achei um porrete aqui que vai ajudar. Vai, Joe? Não tá com pressa não? Pra onde o cara? Que lugar legal. Bom, se tem alguma coisa pra confessar, esse é o lugar. Esse não é o confessionário, é o meu quarto. Tá, não vou tocar em nada, só... Vou pegar uns breguenetes. Grupo de corredores acionou a maioria das bombas no sul da cidade. Está na hora de fazer a ultrapassagem. Não esqueça de marcar o um mapa com os locais de todas as bombas. Eu tá ficando doidinho já. Bora. É. Vamos lá, coragem. coragem. Vamos Zé. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto. Vem com High School. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Pegar o ar. Oh, cara. Vamos, você não precisa ver essas coisas. Uh, já vi piores. Então tá bom. Depois de... Deixa comigo. Ei, ei. Vocês ouviram isso? Fiquem quietos. Nós tem. Ah, tem um aqui, ó. Sai é daí. Nossa, eu sou ruim mesmo, caraca. Pior que tem dois aqui. Nossa senhora Ia dar uma tijolada na cara Nessa cabeça de couve-flor Beleza, pelo menos volta com as flechas Vamos ver se eu consigo ser mais efetivo Esse jogo não adianta ter pressa Pra passar agora, se tiver muita pressa é... Caramba meu. Vai virar bem na hora também. Ah, não acredito, meu. Vai ser ruim assim lá longe. Pronto, mais é fácil. Jogou dois aqui. Pronto, já resolve. E eu fui desperdicei todas as flechas. O oh, caramba ainda. Bom pelo menos elas deram algumas munições de shotgun. Nada de flash A flash ela fica, vai ficar boa depois que a gente conseguir melhorar ela Ela vai ser mais rápida Ah, quase tá brincadeira eu tô muito juvenil, parece que tô com medo do cara. Que raiva, escríla, né? Caraca, até que enfim, meu. dois ali Não tô resolvido. Essa foi por pouco. Vamos embora. Acho que não tem mais nenhum pra cá. Deixa eu ver até ah, mais outro <fixos> Vamos eh Bet, tem uma chave para esse portão. Não podemos fazer calma, calma. Beleza? Ué, nem sei o que aconteceu. Eu acho que essa que eu joguei aqui em cima acabou descendo a ladeira e arregaçou tudo. Eu acho que não tem ninguém. Tá item de cura. Nada ali também não. Deixa Não, isso aqui não dá pra fazer, isso aqui já tá bom. Sou aqui. Tchau. Se vocês me dessem uma arma, eu podia ajudar a matar esses desgraçados. Cala a boca, cala a boca. Calma, marida. tem de cura uma garrafinha uma cerveja ah, mais um pouquinho de arco aqui para desperdiçar de flechas tem alguma coisa? bora opa! Vamos por aqui Mas que droga Joel, você Bora lá Você não pode ser infectada mesmo? É claro Você devia ter dado uma arma para ela Tem mais desses instaladores dentro da casa ah, Merda Ainda não nos viram, abaixem-se Cuidado Apareceu mais um ainda. Ah, cara não morre, meu. Tá brincadeira, velho. Tá zoando comigo, não acredito. O cara tomou um monte de tiro na cabeça. Não acertou nenhum dos dois. Morreu todo. Eu acho que um bastava ali. Chegando perto, vamos ter que ser rápidos. Entre, pegue a bateria e saia. Não quero ficar preso lá. Tá, entendi. Oh, pois aqui não, não, não. Legal, aqui tem mais um, uma fita, tem mais um, um paninho, matadura. Vamos, libera, suba no trailer e passa. Vamos ficar bem, vamos, vamos. Jogou um lugar eu acho que eu esqueci de. aqui. Você tem amigos na cidade? Não. Mas eu sei que pode passar. Vamos Ellie. Tá o fregante de cachaça, é hey, Comprimidos diário de garoto, ei, você tem um tempinho? Agora não, ele tá. O oh, ele, daqui a pouco a gente fala. Flechas. Me ajude com isso. Bom, quase na escola já. Os ônibus aí. O que eu disse? Lá está o caminhão na frente da escola bem ali. Já tem uma doidinha ali, não fica gemendo. Beleza, está zoada já, menina. Caraca. Preciso de aqui. que ser tudo no morro. Fui. Fui caminhar. Fui caminhar, o cara me escutou. Pensei que ele tinha me pegado. Bom, pelo menos nesse jogo aqui, a moqueta a porrada ajuda muito. Não tem mais nenhum. Viu? Esses caras dificilmente deixam itens. Nossa, tem mais uma galera aqui. Nossa, é, é. caramba. Obrigado, Eli. Nossa, o sujou o buzão. Do boné, você tá me deixando irritado. Bom, isso foi mais fácil do que eu pensava. Mais fácil, eles devem estar escondidos em outro lugar. Imagine, mais difícil. Sua Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe lá em cima e eu jogo ela para você. Tá complicado. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Ah, tava ficando amiguinho já. Deixa essa arma aqui porque. Tá aparecendo um monte de munição dela. Eu não Estamos consigo bem. mais pegar porque ela, ela já tá capô, cheia. Vai, corre. Embora, cadê a menina? Joel, temos uma entrada. Vai, vai, vai. Vem. Ai, caraca, não deu tempo. Ah, deu sim. Corre, cara. Você já acabou aí? Tá vazio? O quê? A porra tá vazia. Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr. Vamos! Vamos! Vamos entrar por trás. Deixou. Eu me Beleza. O negócio tá feio. Tem, tem onde? Tem uma onde lá em cima? Beleza, a gente pega lá depois. Ele quer pegar você. Ah, caraca! Mano. Como que o cara me viu? Que eu tava atrás da da parede, nem barulho eu fiz. Espero que não tenha um bastão nem nada Caraca, o problema, essa mudança de arma aqui cara, é zoada, tudo bem que é, para dar mais emoção né, para não simplesmente apertar um botão e trocar de arma automaticamente, mas... Acho que ele ia morrer no fogo, mas beleza. Já que... Oh, dá pra passar aqui. Sem item nenhum para cá Pelo jeito não Bom, agora eu já vou trocar Para Shotgun porque. Me ajuda a abrir isso Ok, pronto? Outra vez ah, Vamos A mais a caminho Bloqueia a ponta ah. Não vai segurar os -se por muito tempo. Isso não O show o. O Baiacu. Putz Ele Eu cuido. Nossa, velho. Não! Pior que eu acho que eu não vou conseguir relar. Caraca! Nossa, me pegou! Nossa senhora! Ah, Vamos me preparar meu, porque.. Tem que ter alguns itens criados, senão é roça. Caraca, velho. cuidar é esses caras aqui. Sai, deixa, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Sai, já daí. Putz, o cara me pegou de novo. Obrigado pela dica. Cara, hoje eu tô nubiando demais. Deixa eu me relar aqui. Beleza. Que desgraçado, velho. Ele está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de baiacus. Baiacu. Tá, entendi. Calma, querido. Agora eu vou ter que procurar item, né? Depois de tudo que a gente gastou aqui com. com esse cara. Aqui não dá para criar, mas pelo menos um motorista já tem. Ó, aqui tem mais coisas. Quase se ferramos. Quer dizer, se ferramos duas vezes, né? Filho ah, da puta, esse é o último. Cabe logo com ele. Odeio essas coisas. Ela tinha mais coisa aqui. Ó. Deixa eu mais. Vamos lá. Vai. Caraca, tá difícil, hein, galera? Tomando. O grito desse, né? Entre na casa agora! Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu. Vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill, alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o não, trabalho... Não Tess nisso, não tem meio nada meio. a ver com. Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ih, mano, parceiro do cara. Que fora, hein? ele é o único idiota que usa uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E... Acho que não queria se transformar, então. É, acho que não. Ah, que se dane Olha o carro aí Olhem o que eu achei Tem um pouco de combustível É a minha bateria? Esse filho da puta Sai Sai fora ah, Nossa A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Show de bola, galera. Vamos parar por aqui. Nesse quinto episódio a gente já tem praticamente quase uma, hora, quase uma hora de vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado aí pela companhia. Em breve eu libero já o episódio 6 para vocês. Beleza? Muito obrigado novamente. Fiquem com Deus e fui!